Há 125 anos, nasci a Escola de Engenharia. Neste momento tão especial, vimos compartilhar nossa alegria com cada um dos membros da sua comunidade e agradecer por ajudarem a edificar uma história repleta de desafios e conquistas. Desde sua fundação, é um locus que germina ideias para integrar profissionais, discutir, analisar e contribuir decisivamente para o desenvolvimento e crescimento de temas ligados ao processo de melhoria da qualidade de vida do povo gaúcho. A Escola de Engenharia vivenciou a gripe espanhola que assolou o mundo em 1918, tirando a vida de milhões de pessoas. Passados pouco mais de 100 anos, presenciamos o alastramento da Covid-19 pelo mundo. Lamentamos profundamente que o coronavírus continue ceifando preciosas vidas aqui e lá fora, provocando dor nas famílias. Nos dias de hoje, como no passado, a Escola de Engenharia da URG se uniu a diferentes setores da sociedade no enfrentamento desta pandemia. Diversas equipes de professores, servidores técnicos administrativos e estudantes da escola trabalham em frentes de combate ao novo coronavírus. A escola constitui, atualmente, um dos maiores complexos de ensino e pesquisa de engenharia da América Latina, ocupando 15 prédios. É formada por nove departamentos acadêmicos, que atualmente congregam cerca de 239 professores e 129 técnicos administrativos, além de 89 laboratórios e mais de uma centena de grupos de pesquisa altamente qualificados. A escola mantém 13 diferentes cursos de graduação, sendo três compartilhados com outras unidades, com um total de 890 vagas por semestre, além de nove programas de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado e vários cursos de especialização. A atual comunidade decente é composta por aproximadamente 5.500 alunos de graduação e 2.500 de pós-graduação. O conjunto de notas dos cursos sediados na escola, tanto a nível de graduação quanto pós-graduação, é o mais alto do Brasil. A escola já formou mais de 25 mil engenheiros, 5.800 mestres e doutores e 4 mil especialistas. Desde a sua fundação, a Escola de Engenharia passou por um grande crescimento e uma notável evolução, o que certamente transmitiria aos pioneiros que nos antecederam a percepção de plena comunhão com seus sonhos. A Escola de Engenharia está em constante renovação e na vanguarda do conhecimento, pelas atualizações e inovações curriculares, pela criação de novos cursos, com ampliação do número de vagas, tanto na graduação como pós-graduação, pela geração de novas tecnologias, patentes e produtos alinhados às necessidades da sociedade, pelas ações de inovação e empreendedorismo, com o envolvimento de alunos, além de uma crescente interação com a indústria e sociedade. Ciente de que a formação em engenharia inclui contextos técnicos, mas também comportamentais, a escola vem se tornando, ao longo da sua existência, um espaço de saber cada vez mais inclusivo e solidário, com foco em preparar as pessoas para desempenharem um papel de transformação da nossa sociedade. A Escola de Engenharia é um belo exemplo de sucesso em sua missão de ser um centro de excelência em ensino, pesquisa, extensão e inovação. Gerando oportunidades para cada membro da comunidade acadêmica cresça como pessoa e cidadão retribuindo à sociedade tudo que foi aqui investido nessa escola pública, gratuita e de qualidade, que contribui para o desenvolvimento do Brasil desde 1896. Apesar da distância momentânea imposta pela pandemia do Covid-19, estamos unidos pelo propósito de mais conquistas, desenvolvimento tecnológico e inovação. A Escola de Engenharia em Ação, esta é a nossa vocação. Um forte, fraterno e afetuoso abraço do engenheiro, professor dessa casa e atual reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.